Paraíba começa agora o Mundo da redação desta quinta-feira. O governador Ricardo Coutinho afirmou que deve reunir aliados nesta sexta-feira. O objetivo é definir antes da convenção o vice de João Azevedo. Ricardo ainda ressaltou que as portas do partido estão abertas para o PDT da pré-candidata Lígia Feliciano. Já o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, declarou que o PV segue com diálogos em aberto para fechar a segunda vaga ao Senado. PP e PSC ainda seguem as conversas com ele. Ele ainda flertou com o DEM e também com o PDT. Porém, Cartacho ainda afirmou que a expectativa da chapa ser anunciada antes da convenção. E a Prefeitura de Patos vai ser investigada pelo Ministério Público da Paraíba por superfaturamento de iluminação pública. A etapa paraibana da Operação Cidade Luz foi autorizada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba e 16 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. Estes foram os destaques desta quinta-feira. Para mais informações, acesse blogdogordinho.com.br. Até mais!